Começou essa reviravolta de 180 graus na minha vida. Qualquer fala sua virou meme daquele vídeo? Qualquer fala. Tu, tudo que eu falei virou, virou meme. Você já se sentiu alguma vez ofendida por algum meme? Assim, é, a maioria dos memes que eu vejo são realmente as falas do programa. Ah, quando há sim, alguma alteração, é mínima e não tem nada desrespeitoso. Sabe? Os fãs são muito. Respeitosos, eles, eles brincam, mas eles brincam de uma forma saudável Não que nem foi o programa, de uma forma sem respeito, sabe? Então eu fico feliz quando eu vejo, eu gosto assim, eu me divirto Eu tenho no meu celular vários memes, entendeu? Que o pessoal me manda, eu vou gravando o, o Paulo no celular dele Outro dia eu tomei um susto ele foi postou assim no Face, tô de luto. Aí eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? O que, que aconteceu? Desesperada. Aí eu vou mandar mando mensagem pra ele: o que, que houve, Paulinho? Ele, perdi meus memes. Aí eu falei, eu não acredito. Tu colocou que tá de luto por causa de. Mas eu tinha um monte de memes. Seu, então, você não tá entendendo. Eu tenho no meu computador uma pasta Britney Cover, eu mando pra ele. <risos> Aí o pessoal, não e foi muito engraçado, depois que ele postou isso, que eu fiquei danada de raiva com ele. Aí o pessoal começou a postar vários memes. Aí eu entrei na brincadeira, fui lá, peguei todos os memes que eu tinha e comecei a postar pra ele quer surra de meme, toma. Então foi. Aí, quer dizer, essa revolução de memes, eu tô muito feliz, porque assim, se você vê rainha dos memes de mês Brasil, é, tem a Grete Nicole Bals, quer dizer, é só personalidade do bem, porque cada uma tem o seu, seu trabalho, nenhuma, por exemplo, é igual ao meu trabalho, mas assim, todas elas são muito fortes, marcantes, e aí eu estar no meio, meu, sem comparação, é né? maravilhoso. E praticamente a maioria dos menos são realmente as falas que eu disse. Né? Porque, tipo, eu falo uma coisa e o pessoal vai e pega e vira meme, então... vários então, que... anos na dança e nunca vi nenhum dos três. Sim, <risos> eu o que foi tão natural, porque na hora eu tava muito nervosa, muito, muito... Eu acho que eu rezei três glórias antes dele sair, entendeu? Tanta raiva que eu tava na hora, pra mim tirar meu salto, não atirar na cara de um... Eu comecei a falar, falar que foi espontâneo. O pessoal falando, é, da onde tu tirou aquilo lá? Não tirei de lugar nenhum, na hora saiu. Às vezes eu, eu tô aqui conversando, tô ensaiando, e eu falo umas coisas que o Paulo olha pra mim e fala assim: não, preciosidades dela, porque só ela, ela tira umas frases, umas falas, eu não sei da onde. Pior que é assim, é natural. Eu fui gravar o vídeo agora pra Texture de Pector e aí eles brincaram comigo. Próximo meme, é isso. Porque chegou no final do vídeo e eu não sabia o que falar. Eu falei: ó, oh, usa Texture de Pector pra isso, usa pra isso, usa pra isso. Eu falei: ah, isso, aí, isso? isso. Isso, isso, não tem mais nada pra falar. Aí ele: pronto, novo meme, é isso. Não tem o que falar, fala, é isso. É isso. E como é ser reconhecida depois de tanto tempo? 2011, que foi mostrado da sua dança, até agora. Muito Bombou assim em 2015, né? Sim, sim. De 2015 pra cá, que deu uma alavancada na questão dos memes, né? Que a internet é muito poderosa. E me desculpa, meu amor, mas os são os melhores. Eles divulgam aí na Altece, Eles divulgam, enaltecem. Né? eles são demais e assim a alavancada se deu por eles mesmo eles que, que fizeram isso tudo e eu tô muito feliz porque é você ver que você construiu um trabalho e hoje em dia muitas pessoas entendem o seu trabalho porque na época muita gente não entendeu né quando eu até falei assim não eu sou cobra não sou sócio as pessoas não sabiam nem qual era a diferença de um cover para uma só. No entanto, quando antigamente, quando eu comecei o trabalho de Britney, eu sofria muito preconceito. Porque as pessoas falavam assim, ah, eu quero a cover da Britney. E chegava eu. E eu olhava sempre assim a minha cara, olhava para meu corpo. Tipo, ah, eu pedi a Britney. Só que não é a Britney, entendeu? Então, é você vê que você conseguiu mudar um pouco a, o preconceito na cabeça das pessoas porque as pessoas sempre visam isso, sabe aquela menina é, é, é que nem eles esperam da própria cantora, eles querem aquela cantora, aquela dançarina, aquela performática de 98, de 99 e ela já não é mais isso, entendeu? Então as pessoas mudam, as pessoas evoluem, as pessoas se solidificam com o tempo e é justamente isso que aconteceu comigo. Eu não sou aquela menininha novinha, bonitinha, de corpinho magrinho. Não, tu viu que tem bastante, bastante carne aqui, né? Opa! Opa! Mas é isso! É, é isso! E, e as pessoas respeitam isso, que é o mais importante. Então você vê que o seu trabalho deu uma volta de 180 graus. E hoje as pessoas respeitam você pelo que você é. Isso é o melhor Você vê que você tá vencendo o preconceito, sabe? Porque a gente passou muito isso Antes eu era mais fortinha Passei por uma época que eu tive depressão Então eu estava bem acima do peso E as pessoas olhavam assim pra mim ah, Ela dança bem Mas ela tá gordinha, né? Tipo, sabe? Então as pessoas são muito preconceituosas Por quê? Porque a menina que está acima do peso Ela não pode dançar porque a menina que é mais velha, ela não pode fazer um cover é... Porque a menina que não tem um, uma carinha de capa de revista Ela não pode estar na mídia Então assim, é... são preconceitos que com o tempo eu consegui vencer Então, isso pra mim é o melhor É as pessoas poderem respeitar o meu trabalho Sabendo quem eu sou e do jeito que eu sou Né, porque não é o que a sociedade quer, é, e é o que eu vejo muito isso, assim, eu sou muito justiceira e eu fico nervosa com isso, sabe, de ver pessoas, que nem lá no Saladão eu vi muita gente de muito talento sem injustiçada, eu fico louca da vida, louca e foi o que aconteceu no programa, eu já tava vendo aquilo nos corredores eu já estava vendo aquilo nos bastidores então tudo aquilo foi me sufocando eu falei não, não, de novo vou passar por preconceito e ainda em rede nacional ah não, não vai ser do jeito que eles querem agora me conta alguns dos lugares que você já performou e alguns que você quer performar seus sonhos gente, eu estou viajando no Brasil estou muito, muito feliz fui para Belo Horizonte uh... Fiz o um lançamento do Glory na FNAC em São Paulo. Meu, isso foi um presente. E assim, era uma coisa que eu sempre desejei, sabe? Poder representar mesmo a Britney de alguma forma. Porque representar eu represento nos shows. Mas é um momento marcante para nós que somos fãs. De estar no dia do lançamento fazendo um evento em homenagem a ela mesmo que ela não saiba mas é um nossa, eu acho que era uma coisa que eu sempre desejei e aí fizemos também outra balada em são paulo fizemos maceió agora final de semana fizemos curitiba Foi incrível curitiba Uh, fizemos Londrina, eu já não imaginava ir para fora de São Paulo, porque a gente já fez bastante show, só que sempre dentro do estado. E aí quando surgiu a, a oportunidade de ir para fora, já foi incrível. Então isso já foi assim maravilhoso. Mas eu quero ir para muito lugar ainda, sabe? Porque os fãs me mandam mensagem, ah, eu quero você aqui em Florianópolis eu quero você aqui em salvador estão me pedindo muito para mim ir para Recife já me pediram Brasília Rio de Janeiro estão me pedindo eu vou esse final de semana para Volta Redonda que é interior do Rio mas estão me pedindo centrão mesmo do Rio de Janeiro ai me pediram até Manaus tem noção? gente, só eu em Manaus? meu, sim Para onde me levar eu vou porque eu, é muito engraçado e, assim, quando eu comecei com o teve gente que falou assim pra mim é, Tu acha que essa Britney vai te levar pra algum lugar? Toma, meu amor, o Brasil inteiro, inteiro Sabe, porque quando eu fui pro, pro show da, da Britney no Rio Eu cheguei lá no Cristo e falei assim, ó, oh, toma, Brasil! a não ia me levar em lugar nenhum, eu aqui ó, no Cristo Redentor me levou até lá então assim, aquelas pessoas que não acreditavam no meu trabalho aquelas pessoas que, sabe, duvidavam, que esnobavam aquelas pessoas que faziam assim, ah, ela acha que ela é quem? eu não sou ninguém, sabe? mas muitos momentos, e eu posso dizer que são Momentos, eu não posso nem falar se de chorar Mas momentos maravilhosos na minha vida É devido a muito, sabe? Agora vamos fazer uma pergunta com ele Ah meu Deus, clave O que você acha de ser comparada com a Transine Porto